Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Ruth e eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto que no momento que nós estamos vivendo de pandemia, de tudo online, está tendo vários debates sobre ele, que é o estudo. A gente estuda aquilo que a gente gosta, a gente investe tempo estudando o que nós gostamos, o que nós achamos importante e relevante para nós. Exemplo, você estuda todas as características do seu crush. O que ele gosta, o que ele não gosta, as séries favoritas, os lugares favoritos, os livros que ele já leu, é, as músicas que ele gosta de escutar. Você estuda aquilo que você gosta de cozinhar, tipo fazer um brigadeiro, fazer uma torta, fazer uma coxinha. Você gosta, você acha importante isso. Você estuda... Todos os nomes, data tá de nascimento, idade, coreografia, vídeos, curiosidades dos membros da sua banda favorita de K-pop. Você estuda aquela coreografia daquele aplicativo, que você sabe bem o nome. Você gasta horas e horas estudando, fazendo o melhor vídeo para ter os melhores likes, para ter as melhores visualizações. A nossa geração, ela gosta de desprender tempo naquilo que vai formar quem nós somos. No momento, se você tiver aquele aplicativo, se você estoquear melhor o seu crush, se você saber todos os nomes dos membros da banda de K-pop que você gosta, você vai ser uma fã melhor, uma paquera melhor e você vai ser um usuário desse aplicativo melhor. Só que a nossa geração, ela tem desprendendo Tempo e estudo em coisas que, se você colocar na balança daqui a 30, 40, 50 anos, não vai ser tão válida. Pensa comigo, daqui a 30, 40, 50 anos vai ser útil pro teu dia a dia de saber todos os nomes do membro da bota de K-pop? Será que daqui a 30, 40, 50 anos ter feito um dos melhores vídeos vai impactar a tua vida? Nós devemos desprender tempo e estudo naquilo que vai ser eterno para nós, que vai formar o teu caráter, que vai formar quem você é, a sua opinião, o mundo precisa escutar você. Então você precisa estudar coisas que embasem com força, com qualidade, aquilo que você pensa, os seus princípios, as suas ideias, o mundo precisa escutar isso, mas você estudar, se capacitar para isso. E hoje, no momento que nós estamos, tem curso online, tem vários métodos hoje inovadores. Nós tivemos, nós tivemos que nos reinventar para passar o conhecimento, não é mesmo? Eu, particularmente, quando a gente estuda, eu gosto, né? Eu, particularmente, gosto de pegar várias referências, vários livros, vários lugares diferentes, várias interpretações diferentes daquela ideia, daquele escritor daquele livro, para ter várias ideias e debates na minha cabecinha para formar a minha opinião. Eu gasto bastante tempo fazendo isso, eu gosto. E quando eu acabo de estudar eu fico, uau, adorei fazer isso e vou querer fazer de novo porque me agrada, é prazeroso. Trazendo para um outro lado, eu gosto de estudar muito a Bíblia. Muitas pessoas falam agora: ah, agora vem um papo de espiritualidade. Não, não é só espiritualidade. A Bíblia vai formar o ser humano melhor que você é: amar o próximo, perdoar, obedecer autoridades, obedecer pai e mãe, ter amigos mais chegates que irmãos. Pensar sempre em coisas boas, ser fraterno. Isso não é só um lado espiritual, mas isso é um lado político, isso é um lado social. A Bíblia vai formar quem você é daqui para a eternidade. Porque essas coisas nunca caem de moda. Essas coisas nunca saem do papo, ou do assunto do momento. Então eu te convido hoje a estudar a Bíblia. Que tal? Prometo a você que você vai ser um ser humano mil vezes melhor depois disso. Tá certo? Vamos comigo estudar? Um beijo!